A gente sempre vai trabalhar na Shopee buscando três indicadores. Primeiro indicador, exposição, palavra-chave. A gente já vai entrar nesse detalhe. Daniel vai trazer alguns exemplos sobre isso também. Ferramenta de marketing e relevância. A Shopee é uma das melhores ferramentas para a gente poder analisar negócio. Cara, é, é... por ser asiático, eles têm menos medo do que as brasileiras. Você vê que todo marketplace brasileiro tem medo de a gente falar quantas visitas você teve certinho. Quantas se abandonaram o seu carrinho, os caras falam, não, aí vão saber tudo. Cara, choquei é um mundo de informação para você analisar o seu negócio e poder tomar decisão, tá? Visita, que aí a gente vai começar a entrar em aspectos de relevância já. A gente sempre pauta em relevância direta e indireta. Relevância direta é tudo que afeta diretamente a sua relevância. Tá? Então a gente vai ter título relevância direta, título portaria não vai vender, a gente vai falar sobre isso. Foto. Se sua foto não for chamativa, você não ganha um clique. Você até apareceu ali dentro, mas você não ganha um clique. Sabe aquele ads que não é clicado? Pode ser a sua primeira foto. Busca notebook aí. Em qualquer canal, você vai ver que todo mundo usa a mesma foto que o notebook. Só muda o preço. Os não... E aí ninguém entende nada e o clique é mais Então, isso daí é um outro ponto muito importante de relevância. Preço de cara é um ponto de relevância? Depende muito do canal, né? Ali dentro. Filtro de menor preço, as pessoas usam muito pouco hoje. Alguém aqui compra com um filtro de menor preço que você vai comprar no marketplace? Dava para fazer isso? É, busca a geladeira e bota filtro de menor preço. Vai aparecer da, do parafuso a o suporte de porta, talvez na página 60 comece a aparecer geladeiras ali dentro. Então não dá mais para. Também não é um filtro. Antigamente era 200 das vendas. Hoje não é mais. Não tem como, né? A pessoa vai ter que fazer filtros adicionais para ela poder fazer, tá? Avaliações quando a gente olha no Shopee, a gente tem um destaque do quanto vendeu, isso daí é importante. E venda, que aí são a sequência de conversão, são os fatores como descrição, que de Santana analisou aqui, né? Uma loja, eles falaram da descrição de pão de queijo, né? Que tava aqui no, no ar. Então assim, cara, descrição aumenta a conversão. Ela não te indexa diretamente na busca do canal, tá? Nenhum canal. Se alguém falou isso pra vocês é mentira. Nenhum canal dentro do Marketplace indexa a descrição. Tem alguns canais que mandam a sua descrição para o Google para indexar lá organicamente. Beleza, vai demorar. Pode ser que um dia até indexe, mas você nem vai saber que veio orgânico a venda, só vai vender. Agora, o que indexa na busca não é a descrição quando você busca dentro do canal. Tá? Então, ela te ajuda a converter, assim como as demais imagens do seu negócio. Quem usa uma imagem só por produto? Quem usa mais do que uma? Todo mundo, né? Você tem que uma só. Então, assim, não façam, cara, imagens simplesinhas. Preciso fazer para tudo? Cara, você vai fazendo. O canal vai te mostrando que você tem que otimizar a área diretamente, tá? Danilão, ponto importante agora. Como é que a gente empilha a relevância? Primeiro ponto, explorar caracteres do cara. É muito importante, né? É, utilizar o máximo ali, principalmente a Shopee, que tem uma, uma característica diferente dos outros marketplaces, né? Ela trabalha ali com 256 caracteres. Então, assim, o máximo que a gente puder explorar desse, desse espaço é muito importante. Como o Ale comentou, né não tem nenhum, nenhum marketplace que indexa pela descrição. Então, o, o campo principal que eu tenho que trabalhar é o título. Então, ali eu tenho que trabalhar muito bem todas as características, o que, que a gente faz, o que, que o produto faz, né, para que, que ele serve. Geralmente, o pessoal coloca, às vezes, só o nome. né Eu gosto de utilizar para que, que ele serve, como ele é procurado. Eu que vem de automotivo, é, automotivo a gente sabe que somente moto, né? Tem muito produto que às vezes tem um nome nada a ver. Então, assim, como é que a minha região procura? Então, isso é importante a gente poder usar ali também, né? É igual anunciar microfone, né? Microfone e põe o um modelo do lado, né? Talvez um cara técnico vá buscar com o modelo, assim como um mecânico busca a peça do carro pelo modelo. Agora, alguém aqui já entrou e falou, ah, preciso do da lâmpada esquerda do meu pisca é, é a Z2737WB. Alguém já fez isso pra comprar? Não, você vai chegar lá e você vai botar. Lâmpada do pisca esquerda, celta, ano 2000, você vai colocar. Você vai colocar o ano, você não vai colocar a referência, senão não encaixa. Então a mesma coisa eu poderia ser o microfone, né? Cara, ele é bom para evento? Cara, ele é pra eu, um youtuber? Ele é um remédio que ajuda na artrite, na artrose, na, em outras coisas? É o saído comum, tá? Além do que a gente tem. Segundo ponto para a gente ativar na Shopee... Entrar no frete grátis, né? Todo mundo, às vezes, olha as duas comissões ali da Shopee, né? De 12% e 18% e às vezes fala, ah, vou trabalhar com a mais barata. Só que essa modalidade não tem o frete grátis. E se a gente for, for fazer o um cálculo ali, mesmo cobrando 18%, ou seja, 6% a mais... Ele vai ficar mais barato do que qualquer modal logístico. Então compensa muito e hoje em dia eu uso de exemplo muito o seguinte, né? Você vai vender um produto R$ 80 reais mais frete grátis mais frete R$ 20. Reais. A pessoa fala tá caro. Aí você coloca lá R$ 99 reais com frete grátis. Aí tá ok. Então é muito importante utilizar essa entrada de frete grátis. E a gente fez um teste a tá? mesmo cliente contas com produtos iguais, um aceitando a comissão mais cara da Shopee, a outra não aceitando. Mesmo que os produtos dele não estavam na regra do frete grátis da Shopee, que ela tem um valor limite e etc, ele vendeu mais na conta que ele aceitou a comissão maior. Tá? Então, precifiquem a comissão maior e aceitem, e ativem isso. Tá? Joguem o jogo. Promoção e oferta relâmpago. Esse também é um ponto importante. Tem muita gente que às vezes participa de promoções, mas falar, ah, mesmo participando eu não estou conseguindo converter. E aí a gente tem que analisar dois pontos, né? É, um, quais promoções você está entrando? Então, por exemplo, eu vou trabalhar uma campanha do dia dos namorados e vou vender alguma coisa que não tem muito a ver com o título, com o tema. Ou, de repente, se você for fazer uma campanha relâmpago. Eu tive até um caso do, do mentorado que ele comentou que ah, eu fiz a campanha relâmpago e não, não resolveu nada. Eu perguntei para ele, mas que hora que você colocou essa campanha relâmpago? Era três da tarde. Quem aqui faz compra às três da tarde? Dificilmente. Então, quais são os horários que vocês vão trabalhar as compras? Geralmente é um pouquinho antes do almoço, ali que você já está um pouco dispersando, já começa a entrar no horário do almoço já cansado. Final do dia, né, das sete até umas nove da noite, ou no comecinho da manhã. Então, sempre analisem o público. Qual é o meu público, que horário que ele compra, e isso é muito importante também. Uma sugestão, como a gente não controla todos os indicadores, diferente de uma loja virtual, né, onde você coloca analytics, você sabe o caminho, eles usaram o exemplo do Hotjar, de várias ferramentas, eu não sei. Então, quando vocês forem fazer um teste, mudem uma coisa só, tá? A campanha oferta relâmpago não funcionou, aí você sobe outra, aí você muda o produto, o horário que você testou, o dia da semana, já era. Você não sabe se o que funcionou o teu nicho foi o dia da semana, se foi o horário ou se foi o produto que você mudou. Então, quando vocês forem testar, eu vou só mudar o horário. mesma campanha muda o horário, tá Porra, deu certo. Lembra que a Shopping entrega análise de dados? Se a Shopi não entregar, o teu sistema também te mostra os horários que você mais tem compra. Então você consegue olhar isso em qualquer sistema. Tá? E aí deixa de ser algo feito contra o CNPJ, né, vou, vou. A, a, a Shopee tá valorizando o ponto o CNPJ, tá bom? Já chegou aqui, né, tanto coleta quanto postagem no, no local, né, da, nos pontos da Pega aqui, Então isso já tá rolando, né? Tem alguém que já tá na postagem da Pega aqui? A Shopee? Legal. Fala aí, eu tô passando aqui pra te dar um recado rápido, presta atenção. 6, 7, 8 de julho a gente vai ter o nosso evento presencial de três dias o maior evento de e-commerce do mercado, com os melhores profissionais e também com as maiores empresas, três dias totalmente à sua disposição. É isso, conteúdo prático. Então, tudo que você aprender em mais de 20 horas de palestras, que vão ficar gravadas para que você possa acessar, você vai conseguir alavancar o teu negócio e levar ele para o próximo nível. Segundo ponto, você vai ter acesso a mais de 30 marcas que estarão expondo dentro da nossa feira de negócio. Entre elas, Mercado Livre, Magalu, Amazon, Americanas, Via Marketplace, RD Marketplace. Entre os principais hubs e RPs do mercado, como Bling, Tiny, mais de Plug2, Lexus, entre muitos outros. Além de você ter a presença também de empresas de Fulfillment de São Paulo, que estarão lá para te atender. Logística para o teu e-commerce, contabilidade, importação e muito mais. 3 dias de evento, maior evento, mais de 4.500 pessoas em São Paulo, para a gente fazer network, fazer negócio. Então bora!